Olá, minhas amigas! Hoje eu vou trabalhar pernas e bumbum. Salve, salve, minhas guerreiras! Minha mãe vai fazer o exercício de pernas bumbum utilizando na cadeira. Vai sentar na cadeira, com as pernas sempre à largura do quadril, as pernas abertas, Sempre posicione a cadeira o mais próximo possível da parede para que a mesma não venha escorregar e causar um acidente. Aí você vai ficar de pé agora. Isso. Senta. Sendo que quando você for fazer o movimento de ficar de pé, não pode fazer o que minha mãe acabou de fazer. Colocar as mãos do lado, coloca as mãos do lado da cadeira. Como a senhora colocou aí. Isso. E empurra o corpo para ficar de pé. Isso está errado, isso não se faz. Tem que ficar em pé sem utilizar as mãos nas pernas ou na cadeira. Vai, fica, isso, senta. Estica o braço assim à frente, que é melhor, sobe, isso, senta. Assim é a maneira correta que você vai fazer, ok? Vamos fazer a contagem com o máximo que a senhora conseguir. Então, quem conta, eu ou você? Você conta com o máximo que conseguir. Por que eu falo isso, minhas guerreiras? Quando você trabalha no seu máximo, você respeita os seus limites. Então esquece essa ideia de 3 de 15, 3 de 10. Não, não. faça o seu máximo. Se seu máximo sair em 6 repetições, tá bom. Se seu máximo sair em é, 25 repetições, tá bom. 22, tá bom. 8, tá ótimo. Faça o seu máximo. Vamos lá? Vamos lá. Contagem regressiva. 3, 2, 1. Vai. 1, 2. Dois, isso, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, isso, dez. Onze, doze, embora, treze, isso, quatorze, quinze, lá, dezesseis, dezessete, dezoito, isso, dezenove. 20 isso 21 22 23 isso 24 bora. 25 isso 26 tá puxando bora 27 isso 28 29. e nove. Agora, vambora, não, era, não. Agora, agora que nós vamos... vai, ainda agora começou a trabalhar. Agora que começou a trabalhar. o 32, dois. está ardendo aonde? As pernas. Então está vambora, estourando. Trinta e três, soldado, vambora. peraí peraí dá 34. e Dá 34, e quatro, Vamos embora. 36. É, Isso. Calma. Ardência é bom. Continua. Vai Deus. comigo. Vai comigo. 37. 37 não, 36. 36. Vamos embora. 37. Isso. 38. Vamos embora. 39. 39. Vai, vai, vai. Vai com força. 39. Tu é guerreira. Vamos lá 40. 42, vambora, vambora. 43. Isso. 44. Isso. 45. Vai passar 10, Vambora. Vai. 46. Não. Dá um 46. Dá um 46. Vambora. 46. Vambora. 47. Vambora. 48. 48. Vambora. 49. Vambora. 49, 50. 49. Isso. Vambora. 50. Isso. Isso aí vai ajudar principalmente essas questões que você estava reclamando de varizes, todas as varizes sumiram, sumiram todas, porque vascularizou, rodou sangue, começou a abrir, tirando esses entupimentos das artérias, Está bem, tá bem cheio, é isso aí, pô, mas gostou, tá sentindo queimar bem, queimou bem, onde queimou? aqui, essa parte isso, aqui o o é, assim. é isso aí, está ofegante? está muito ofegante não, né? não, dá para fazer então, daria para continuar, daria para continuar? aí, tem que ter um descansozinho tem, descansa, descansa um pouquinho, enquanto você descansa manda um beijo para suas amigas para as minhas amigas, rindo. vou te contar, vale a pena, hein? olha como é que eu estou a pessoa ficando durinha, vale a pena mesmo. E independente da idade. É, é a idade ela? não tem nada a ver. A idade eu acho que é a cabeça da pessoa. Você tá, está se sentindo bem. O importante, o importante é, é, se é, bem. é se sentir bem. E não descer a ladeira de bicicleta. <risos> é que Tem horas que a gente erra. Né? Ah, bom, bom. Essa daí foi a melhor. Caraca, de é. descendo a ladeira de bicicleta, minha mãe, vamos Vamos fazer isso daí, mais uma sequência desse daí, porque tá muito bom. Você trabalhou muito bem, né? Porque é minha mãe, não, né? Porque vai fazer um feijãozinho gostoso mais tarde. Hoje é. <risos> não vou mesmo. Não é bom. Vamos nem poder sair para almoçar. Então é. vamos Vamos. Fazer mais uma sequência do máximo, mas olha só, mãe, entenda. Eu vou até fazer uma aparição aí, porque eu vou aparecer para minhas guerreiras, para passear, passar também, aí dando essa força com você presente. Vamos lá, deixa eu me preparar aqui, vai se preparando aí que você vai fazer a sequência. E o seu professor está aí do lado para ver. Vamos lá. não tem que ficar abaixado porque eu sou muito alto. <risos> Olá, uhum. meus queridos. Uhum. Tudo bem? Finalmente apareci. Então, fazendo esse treinamento com minha mãe, onde eu estou levando ela ao máximo, ao extremo. Eu quero que ela sinta bastante essa região aqui das coxas, o bumbum vai pegar também panturrilhas e principalmente também vai ajudar a trabalhar essa linha da cintura, fortalecimento do core, core é como pega abdômen, lateral e também pega as costas. Então, e, e isometria ela vai fazer ficando assim. Vamos dificultar um pouquinho? Pode, vamos, vamos dificultar um pouquinho? Eu vou pegar um pezinho, não, não depende não, Você vai fazer. Eu vou pegar um pezinho? E você vai fazer, gente, eu tenho que ficar andando curvado, porque como eu sou alto, talvez corte aí, mas vamos, vamos levando. Vamos levando, deixa eu pegar o um pezinho aqui, a senhora vai fazer agora com peso, tá ok? Então, toma aqui, os dois pesos, as duas garrafas PEX, essas garrafas PEX aqui, elas têm meio litro. Meio litro de água. Então, minha mãe vai segurar ambas as garrafas PET dessa forma aqui. Ela vai fazer um trabalho isométrico que vai trabalhar não só o ombro, como também a parte superior do peitoral dela e os braços. Então, vai ficar mais difícil esse treinamento. Segura aí as garrafas. Toma. Para fora, né? Não, assim, virada para baixo. Estica Ative. os braços. Não, estica os braços como você estava assim à frente. Isso. Assim, isso. Agora é só ficar de pé. Vai, um, mas com a garrafa acima. Não, a garrafa acima, fica parado. Acima, assim. Só senta agora. Com o braço esticado. Ah, é a mesma coisa, né? Isso. Um. um. Dois. Dois. Isso aí. Isso aí. Vamos lá. Três. Estica o braço. Isso. embora, Isso. Cinco. Vambora. Seis. Isso. Estica o braço. Sete. Isso Oito Vambora Nove Estica o braço Dez Isso Onze Isso Vambora Doze Está ficando difícil, Doze. né? Isso aí embora Vambora Doze Isso Doze Vai Quinze sempre olhando para frente Dezesseis, Dezesseis. Isso 17. Estica o braço. Vai. 18. Isso. Estica o braço. Desamando. 20 o braço. Vamos. Não desce o braço, não. 20. Manteia e esticada. Tá. Me dá aqui. Vai. Continua Ai. sem medo. Vai. Vai. Vai. Vai. 20. Estica o braço. 21. Isso. 22, Isso. 23. Isso, vou te ajudar. Segura minha mão, vai. Isso, vai. Vai. Vai. Mas esse eu quero que pega. Vai. 25, 10, 26, vamos embora. 27, vamos embora. 28, vamos embora. Esse é até morrer. 29, vamos embora. 30, vamos embora. 31. Vamos embora, 32 vamos embora, 33. É assim que a gente vai levar até o máximo. Vamos embora, 34, isso vai, 35, vamos embora, 36, vamos embora, 37, vamos embora, 38, vamos embora, 39. Fica olhando só para um lado, 40, sempre para frente, só para de mexer o pescoço. 41, 42, 43. 44, vou botar essa coxa bem dura, 45, vambora, 46, bora. 47, vambora, 48, vambora, eu sei, 49, vambora, 50, vambora, 51, vambora, 52, vambora, 53, vambora, 54, olha para frente, 55, vambora, 56, isso, vambora, 57, Vambora, 58, isso, 59, vambora, 60, não, não, não, não, vambora, vem, 60, 61, vambora, 62, para de rir, vambora, 63, vambora, concentra, 64, olhando para frente, vambora, concentra, 65, concentra, concentra, 70, vambora, 65, Vambora, embora. 66. Vamos embora. 67. Vamos embora. 68. Vamos embora. Desce. 69. Vamos embora. 70. Chegando à tua idade. vambora, embora. 71. vambora, embora. rir, 72. 73. 74. 75. 76. 77. vambora, embora. 78. 78. vambora, embora. Dá 80 dá 80, dá 80, 79, 80, vamos embora, vai, vamos embora. espera aí, só essa, para de fazer feio, vamos, vai, vai. vamos embora, vamos embora, desce, desce, vai, 1, 2, 3, vamos embora, vamos embora, 83, vamos embora, só essa, só essa, oh. vai. 83, vamos embora, vai, 84, 85, 86, 70. Vai. 87, 88, Vamos, 89 faz 100, 89, 90, já está 90. Vamos vambora, vamos bater 100. 90. 91, conta alto. 92, vamos soldado. 93, vamos 94, isso. 95, desce, desce com Vamos 97, isso. 98, desce 99, vamos bater 6. 100, 101, 101. Ah. Não sabe brincar, pô! Vou embora! Tchau, meninas! Não sabe brincar, pô! Que isso! Olha aqui! Poxa. Olha! Ah, isso aí! Vai. E aí, minha Vai. guerreira? Como é que foi? <risos> Vem aí pra falar com as é. suas é. amigas! Ai, minhas amigas! <risos> Caramba! Pensa assim, ah, professor, eu tenho 60 anos, eu tenho 40 anos, eu tenho que fazer 3 de 10. Minha mãe tem mais de 77 anos, que ela já vai fazer 78 anos, e fez 150 repetições. Oh, tá e, aqui, ainda, e ainda está dançando aí, sem música. Está dançando... Tu é sinistra, vai 3 tu desce a ladeira, vai 4 tu sobe a ladeira, vai 5 tu corre, vai 6 do nada, vamos embora, vai 7, vamos embora essa perninha aguenta mais, 8, vamos embora, 9, isso vai, não se joga na cadeira, não 10, isso 11, vamos embora bater esse recorde 12, vamos embora. 13, para você ver como é que tua perna e teu corpo já acostumou. Você está forjada no aço. Vamos embora. 14. Ai. 15. Vamos embora, vamos embora. Isso aí. Totalizando, foram 50, 60, 50, 65, 165 agachamentos na cadeira de uma pessoa acima dos seus 77 anos Finalizando 14 minutos de agachamento. Senhora uma guerreira, meus parabéns. Obrigada. E todo mundo gostou, quem fez com você. Fala aí, quem fez com você, para colocar lá embaixo é, os comentários. É, então embaixo os comentários. que você o quer show. ver? Como é que eu quero foi. ver, aí eu me sinto mais força ainda. Ah, de tá novo. <risos> Minhas guerreiras, Obrigado por vocês assistirem o vídeo até agora. Esse vídeo pegou fogo, foi para mostrar para vocês que dá sim. Dá para fazer o um máximo independente da idade com total segurança. A senhora tá ofegante? Não. A senhora tá se sentindo mal? Não. Então a é está tá sentindo o quê? Musculatura da perna. Musculatura da perna e coxa. Isso aí. Tão... Isso aí. É o que tinha que ser. Tão duras, né? Oh. Isso aí. Então, amigas, tchau. Um beijo para todos, e vocês, pra todos e até... vocês e até feliz dia das mães para todos.